O vídeo desta semana é sobre marketing do seu imóvel, as quatro peças que eu considero essenciais e indispensáveis para vender a sua casa neste mercado. Veja o vídeo até ao fim. Olá, o meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Venho falar-vos esta semana de uh, marketing digital. Todas as semanas lanço vídeos exclusivos feitos para si e que poderá receber diretamente se subscrever o meu canal neste momento. Esta semana, sobre marketing digital e as quatro ferramentas que considero fundamentais para vender neste mercado. A primeira peça de marketing indispensável é, sem dúvida, a fotografia. Fotografia profissional. Estima-se que 95% dos clientes começam a sua pesquisa de imóveis na internet. Depois de encontrarem a localização, características e preço certo, depois de misturarem tudo e encontrarem os imóveis que se adequam à sua procura, os compradores começam a pesquisar todas as fotos que têm sobre o seu imóvel. Infelizmente, muitos imóveis têm fotografias muito pouco profissionais, tiradas com telemóveis em ah, más posições, tremidas, onde aparecem os proprietários, ah, crianças a brincar, ah, animais e muitas vezes de partes de divisão ou de ah, sítios que de facto ninguém quer ver e casas que não estão minimamente preparadas para serem fotografadas. Um fotógrafo profissional especializado em imobiliário sabe quais os ângulos corretos, que tipo de iluminação e o que é que deve fotografar para tirar o melhor partido do imóvel. Fazer um investimento em fotografia com boas cores, Uh, contraste e uh, ângulos corretos pode parecer um investimento desnecessário uma vez que toda a gente hoje em dia tem uh, telemóveis com boas câmaras mas a realidade é que as fotografias profissionais comparadas com hoje. as fotografias tiradas com o seu telemóvel são muito diferentes e se está a vender um bem com um valor tão elevado porque não investir um pouco num marketing de que de facto dá e mostra o melhor que a sua casa tem a segunda peça indispensável no marketing de hoje em dia são as campanhas de marketing digital. Antigamente, para vender uma casa, fazia-se publicidade nos jornais, umas brochuras, distribuía-se uns flyers e até, até mesmo uns cartazes nas localizações uh, para atrair contactos. Hoje em dia, os compradores procuram os seus imóveis no smartphone, no laptop, no, no PC e procuram-me em portais especializados ou nas redes sociais. E é aqui que entra o marketing digital. Começo por criar uma estratégia que se possa adequar à nova realidade de procura uh, deste mercado. No mínimo, o imóvel deve ter uma página própria onde pode criar conteúdo com palavras-chave que são adequadas à, às pesquisas que são feitas pela maioria dos compradores. A página será então publicada nas suas redes sociais para que possa chegar aos seus amigos e conhecidos. Mas a realidade é que o alcance orgânico é muito limitado, fica mesmo muito reduzido. Eu sugiro mesmo que coloque anúncios uh, pagos, uh, especialmente no uh, Facebook Ads, e no Google Ads. São os mais eficazes e também os mais simples para quem está a iniciar este tipo de uh, divulgação de, de campanhas de marketing. Um, por último, para terminar a parte do marketing digital, e obviamente de uma forma muito simples, deve também criar uh, uma, uma campanha de mailing para todos os e-mails da sua base de dados ou aqueles que, que, que tenha disponíveis, uh, onde envia a sua página para que, que mais pessoas possam ter acesso ao imóvel e à promoção do mesmo. Terceira peça de marketing uh, indispensável nos dias de hoje é o vídeo. No marketing imobiliário, como em tantas outras áreas, o vídeo é uma tendência. E uh, é mesmo muito importante fazer um vídeo uh, profissional, bom, corrido, uh, leve, curto da sua casa. Porquê? Porque... Uh, uma, uma imagem vale por mil palavras e, de facto, se antigamente as pessoas faziam anúncios das casas só com descrição, às vezes até nem punham o preço para que as pessoas ligassem e mesmo assim atraíam clientes, Hoje em dia, a maior parte das casas, ou 99% das casas, têm fotografias. Ninguém pensa se querem olhar para uma casa, olhar para um anúncio que não tenha fotografias. Cada vez mais é assim também com o vídeo. As casas que têm vídeos são vistas, as que não têm são menos vistas. Portanto, aposto no vídeo porque é fácil, comunica de forma transparente e clara e uh, os clientes compradores gostam muito desta ferramenta. É que, é que na realidade... Os compradores, todos nós, têm uma vida frenética, muito agitada e são bombardeados com imensos anúncios e imensa informação, de modo que quando estão a pesquisar imóveis e recebem um vídeo, a informação é assimilada de forma mais fácil e o seu objetivo enquanto vendedor é facilitar a vida ao comprador para que ele se sinta confortável e obviamente tome uma decisão. Os dados estatísticos apontam para isso mesmo, 59% das pessoas preferem ver anúncios com vídeos do que ler textos e se estiver a comparar a probabilidade de uma pessoa comprar quando está a ver um anúncio que tem vídeo ou sem vídeo, com vídeo sobre 43%. Estes são duas, dois números uh, reais e, e que de facto fazem com que a aposta no vídeo seja uma realidade incontornável. Por último, a ferramenta mais recente e talvez mais adequada à realidade que estamos a ver de pandemia, pós-pandemia, que tem a ver com o tour virtual ou as visitas 3D. A visita 3D é uma reportagem fotográfica que é feita num formato 360 e que permite ao comprador visitar a casa deslocando-se dentro das assoalhadas e, e tendo uma visualização de 360 graus do imóvel. É, é, é muito confortável e permite ver em grande detalhe uh, todo o imóvel, não ficando apenas com aquela perspectiva que nos é dada pelo fotógrafo. Portanto, imagine-se a passear dentro da casa, a uh, um, ver todos os detalhes, todas as divisões, a poder uh, ver um detalhe do chão, do teto, das paredes, a ver inclusive a vista e a panorâmica e fazê-lo confortavelmente a partir do seu smartphone ou do seu tablet e poder fazê-lo a qualquer hora do dia ou da noite sem ter necessidade de marcar visitas e, hoje em dia, sem se expor a, a, a si ou aos proprietários ou à, à sua família aos riscos de, de, de contágio pelo, pelo covid É uma ferramenta muito válida, muito atual, muito útil e que permite que os compradores possam fazer todo o trabalho de, de, de avaliação do imóvel à distância, em segurança e que, portanto, é, é, é para mim, hoje em dia, uma das ferramentas essenciais de marketing na, na venda de um imóvel. Foi o vídeo desta semana sobre as 4 peças de marketing que considero indispensáveis na divulgação para a venda do seu imóvel. Espero que tenha gostado. Meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e estou ao seu dispor com estas e outras ferramentas de marketing para vender a sua casa. E até à próxima semana o convite do costume. Vamos conversar?